Acho que a primeira coisa para a gente pensar sobre o projeto Escola Sem Partido é o que. que qual o significado que ele traz para a educação. E tem uma coisa ao menos que a gente precisa refletir melhor, que é sobre a participação das comunidades na escola. Porque se a gente for pensar bem, a grande força desse projeto é mobilizar os pais para intervir na escola. Isso que a princípio poderia ser uma coisa boa é direcionado contra a ampliação de direitos, por exemplo, das populações GLBT. Então, é, acho que esse é um ponto que fica, porque a escola precisa se democratizar mais. Né? Agora, outro ponto que me chama a atenção é que o Escola Sem Partido vai um pouco na contramão das aspirações dos jovens. Então a gente tem, desde o ano passado, uma mobilização estudantil secundarista muito intensa que nós que somos da área de educação estamos valorizando muito porque sempre se imaginou que os jovens eles não estavam interessados na escola e o que eles mostram é que eles têm muito interesse, que eles veem significado na escola, mas eles pedem por uma outra escola. E que escola é essa que os jovens pedem? É uma escola onde eles podem discutir política, a questão de gênero, onde eles podem trazer elementos das várias culturas para conviver. É uma escola que é uma escola realmente democrática. Então, se esse projeto de lei for aprovado, o que, que pode acontecer? Os jovens se desinteressarem ainda mais pela sua educação formal pelo ensino médio. Então, acho que o recado que os jovens dão é um pouco esse. Eles querem uma escola mais plural, mais diversa, culturalmente poderosa, e creio que escola sem partido vai reduzir esses horizontes.